Mas enfim, o importante do tutorial de hoje é que a gente entenda os princípios que aparecem basicamente em dente do, da estética cartoon ou de um desenho humanizado e que às vezes realmente agil, é, facilita um pouco o entendimento daquela, daquela movimentação, é o esticar e achatar. Bom, estou é, usando aqui o Blender. Bom, estou usando aqui o Blender. É, vamos lá, vou, colocar aqui, vou começar no frame... Vamos lá. Vou criar um keyframe para cada, para cada uma dessas desses ossos aqui. No um frame dez, que eu faço? Criei novos keyframes. Porém, do frame 6 ao frame 10, eu vou usar o recurso de esticar e achatar para que a gente tenha um efeito mais, vamos assim, mais plástico dessa movimentação. Como eu faço isso? No eixo, por exemplo, XX dele. No eixo. Bem, eu vou escalar esse osso no eixo Z dele, local. Então é o Z duas vezes, ó, scale, tecla S. ZZ para seu eixo local Vai. Certo Eu estiquei No frame 12, por exemplo Eu vou Esticar novamente, vou achatar agora ZZ E no frame 13 No frame 14 Vou voltar a posição Uh, inicial zerando uh, o tamanho ok Um movimento de esticar e achatar ela dá um pouco mais de dinamismo a minha animação a questão do exagero isso aqui na verdade também chega a ser um exagero também mas eu vou amplificar esse exagero aumentando por exemplo a extremidade desse objeto como um todo, que no caso é a mão. Como eu faço isso? Vamos lá. Nesse mesmo frame aqui que, que tem esse esticar, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar bruscamente o tamanho dessa mão. Olha. E aí eu tenho exagero também, ou seja, para eu enfatizar o movimento, o objeto que está se movendo, o que eu fiz? Eu simplesmente exagerei, ah, pode ser o movimento, ou o tamanho, ou um rotacionar, né? Bom, então na verdade aqui eu já tenho esticar e achatar e o exagero. Exagerei aqui o tamanho da mão. O movimento final dela, isso é importante também, tá? É, ou seja, no momento de, mais, de maior tensão, vamos dizer assim, né, onde o corpo ele teoricamente freia para mudar o movimento ou para é, parar, eu exagerei esse, vamos dizer assim, essa brecada, essa freada. Tá? E o interessante também aqui é o seguinte: é, depois do vamos dizer assim, movimento final, eu posso voltar um pouco o braço para uma posição mais relaxada, por exemplo, eu vou rotacionar o antebraço e o braço para uma posição, é, vamos dizer assim, voltando um pouquinho essa posição final. Olha como fica, tá? Na verdade que ficou até um pouco lento. Tinha que ser no frame anterior. Então, até para a gente conhecer um pouquinho mais do Blender, como é que eu acerto isso é assim mesmo eu tenho aqui esses dois ossos e vou chegar os dois para trás mais um pouco antecipação ainda, vou criar essa antecipação agora, como é que eu faço isso? bom, se eu comecei meu movimento no frame 6 o uh, que, que eu vou fazer? antes dele começar a andar vamos dizer assim no frame 4 por exemplo, eu vou fazer isso, então, primeiro no frame 2, eu vou repetir essa mesma posição do braço, ela, vamos dizer, essa é a minha posição inicial. Para eu fazer isso, eu posso selecionar os três ossos, como eu fiz, apertar a tecla I, para o Blender abrir a, a janela de inserir keyframes, e eu escolho que tipo de keyframe eu quero para aqueles ossos, eu quero de localização, de rotação e de escala criei. Agora no frame 4 eu vou criar essa antecipação, Olha, eu vou rotacionar um pouquinho para trás, se o meu movimento, o meu movimento é para frente, a minha antecipação vai ser um pouco para trás. Vamos ver como é que ficou agora? Olha lá, eu tenho agora uma antecipação do meu movimento, ou seja, antes do movimento propriamente criado, eu crio uma antecipação dele, ou seja, uma preparação desse movimento e nele também pode ter exagero, vamos fazer aqui, eu posso ter aqui um exagero, posso ter também um esticar, vou esticar aqui no, no próprio eixo, vamos dizer assim, é, paralelo né, o eixo do osso na verdade que é o y scale, y. E aí a gente fica com uma, uma animação mais dinâmica que aspas, uma boa animação Ok? Bom, vimos aqui então Esticar, achatar, exagero e antecipação Tá? Vamos ver agora a pose O que seria essa questão da pose? Por exemplo, vamos imaginar esse personagem Todo... Uh, com uma silhueta Ok? A pose é importante por quê? Porque, por exemplo, digamos que esse braço ele estivesse nessa posição que vocês estão vendo agora, porém fosse uma silhueta isso. Bom, a gente não ia entender o que essa pose representaria na verdade. Talvez a gente não entendesse o que seria um braço vindo à frente do corpo do personagem. Né? Então a pose, na verdade, é, é uma forma de nós nos preocuparmos com a posição, com a pose mesmo do personagem imaginando que existe essa fusão de imagem em fotografia a gente chama isso de fusão de imagem né? é, quando uma imagem se funde a outra dos cenários, por exemplo isso é importante é, e aí você tem uma, uma terceira figura ou quando você, por exemplo, tem algumas poses ou quando, por exemplo, você, você posiciona membros ou até a rotação do personagem em relação à câmera de uma forma que você não compreenda muito bem aquela pose, tá? Então, um exemplo bom para eu dar é justamente esse. Por exemplo, se esse outro braço aqui, deixa eu desligar a animação para você entender ele estivesse totalmente atrás do personagem, olha, nós iríamos ter uma pose não muito compreensível. Nós não entenderíamos, vou renderizar aqui para vocês verem Vejam só, nós não entenderíamos muito bem aonde encontrar cada braço nesse desenho Principalmente porque ele não tem contorno Ele é só preenchimento, né? Ele só cor, não tem contorno Então, uma preocupação a mais até Como eu posso resolver as posições, as poses desse personagem De uma forma que fique compreensível, ok? Então, o princípio da pose é basicamente esse. Tá? Uh, bom, o second motion eu vou mostrar com essa rosa mesmo, para vocês verem. Uh, o que seria o, o second motion, ou animação secundária? Né? Bom, para explicar um pouco a parte, mas tratando de toda movimentação... Bom, mas enfim, reconhecendo que nós temos uma gravidade e que os corpos têm uma inércia, o que que é inércia lá? Vamos em Newton. A inércia é, todo o corpo tende a manter o seu movimento inicial. Portanto, se eu estou parado e vou começar a me deslocar, eu tenho um movimento, eu tenho uma resistência para começar a me locomover, para começar a me movimentar. E se eu já estou me movendo, se eu for parar, eu vou encontrar uma certa dificuldade, porque a inércia, ou seja essa força que, que tende a manter os corpos na, na posição inicial até uma outra mudança ela vai me forçar a continuar o movimento isso a gente vê quando nós por exemplo estamos dentro de um carro e existe uma, brusca, uma, uma freada brusca é... bom, nós seguindo se... bom, se nós seguirmos esse princípio de, de Newton da inércia e da aceleração nós vamos resumir o second motion follow through Uh, e, e o próprio Easy In e Easy Out, que é o da aceleração mesmo. Então vamos lá. É, movimentar esse braço para a gente entender os três primeiros os quatro primeiros princípios que eu expliquei aqui. Vamos agora para esse braço aqui. O que eu vou fazer? Bom, vamos lá. Vou criar um keyframe, vou avançar vou um começar no frame 20. Inserir com a tecla I, localização, rotação, escala os três tipos de keyframe para esses três ossos selecionados o que eu vou fazer agora? eu vou antecipar meu movimento, vou avançar aqui uh, três frames o braço ele vai subir a rosa aqui vocês já notem que ela, que ela já deu uma leve amassada porque eu já configurei para o Blender calcular esse do Motion uh, para esse objeto rosa, eu poderia fazer isso com por exemplo cabelo, um tecido, né, mas para vocês entenderem. Opa, primeiro eu tenho que ligar aqui. Esqueci de ligar a ferramenta de animação. Vamos lá, vou rotacionar para cima. Certo? Agora eu vou voltar um pouco. Vamos ver como é que isso aqui ficou. Bom, podia aqui também exagerar. Vamos fazer isso agora. Escalar no eixo Z. E no eixo Y Mesma coisa aqui, vou escalar só no eixo Y na verdade E na mão de repente, dá uma exagerada também Aumentar aqui a mão Vamos ver como é que isso ficou agora Olha lá Podia enfatizar mais esse movimento ainda Nessa antecipação E também na descida A gente vai fazer isso agora Deixa eu andar com esse braço aqui Faz pra gente visualizar melhor Olha lá. Então aqui é o que eu tenho eu tenho aqui um second motion representado por esse movimento. E vamos lá. É, juntamente com essa, desse entendimento dessa inércia, eu tenho aí uma animação secundária. Tá? E tenho também a aceleração. Eu, eu poderia, por exemplo, eu vou fazer com, outro, vou fazer com a cabeça dele para vocês entenderem melhor. Eu poderia... Vamos avançar mais um pouco aqui. Bom, vou criar um keyframe, localização, rotação e escala, vamos lá, eu estou no frame 40, vou para o frame 50 e vou rotacionar a cabeça para trás e no frame 60, vou rotacionar essa cabeça para frente vamos ver como é que isso aqui vai ficar, olha, o movimento ele se encontra linear, mas se eu quisesse usar aceleração e desaceleração, o easy né? ou easy out para essa animação aqui é, vamos dizer que eu quisesse é, que esse movimento para trás ele fosse mais lento e para frente o retorno mais rápido né? o acelerar e desacelerar disso eu poderia fazer isso simplesmente arrastando os quadros chaves da cabeça olha deixa eu posicionar aqui para vocês verem melhor. Bom, esses aqui são os quadros-chaves criados, gerados o movimento da cabeça, tá? A gente vê um monte de, de losangozinho, mas na verdade está representando é, é, a posição no eixo x, y e z. Por isso é que são nove, na verdade, né? A rotação nos três eixos e a escala nos três eixos, que estamos no ambiente 3D. Mas é, a gente pode trabalhar individualmente ou simplesmente fechar aqui, olha. Se isso assustar demais, a gente simplesmente vê os keyframes principais dos ossos. Só que a gente vai mexer em todos ao mesmo tempo. Enfim, eu poderia reduzir aqui, olha. Esse, essa distância, por exemplo, do movimento de volta, para ficar mais rápido. Poderia, Ah? Vou até voltar aqui para... Posição inicial poderia fazer isso, só que eu ainda posso fazer melhor do que isso. Eu posso ter esse ajuste fino entrando aqui no Graph Editor. Bom, o tutorial não é de Blender, é de princípio de animação, mas eu acho legal a gente ver isso. Eu posso editar essas curvas aqui né, sem nenhum medo. Então, assim, eu vou editar só a rotação aqui. Sim, vale a pena a gente. Posso até esconder os outros. Olha, se eu não quiser ver, vamos, lá. vamos editar aqui simplesmente e somente a rotação. Olha, eu tenho esse keyframe aqui para trás e eu posso simplesmente ajustar aqui a curva. Olha, para eu ter, por exemplo. Como é que isso aqui vai ficar um movimento mais Mais lento? Olha, o que eu fiz, eu aumentei a curva, então o atraso houve uma desaceleração, né? Olha. E depois eu acelero desse frame para o próximo frame. Por exemplo, vou dar um zoom aqui. Olha, zoom em qualquer janela do Blender, pode ser com a rodinha do mouse ou as teclas de mais e menos. Eu poderia muito bem aqui, bem que aqui já vai ficar um pouco mais complicado porque eles estão muito próximos Mas eu vou tentar... Olha, para mexer em qualquer ponto é arrastar, apertar a tecla G de Grab, de agarrar E aqui eu tenho, ó, eu tenho na verdade uma desaceleração para começar o um movimento, depois uma aceleração e depois um movimento linear. Eu poderia voltar com a cabeça mais lento. Vou mexer só com esse ponto aqui. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Então eu posso trabalhar com a aceleração, meu Easy In e Easy Out, editando curvas. Isso serve para o Blender, enfim, para o Simfig, para o Tupi, para qualquer ferramenta. Tá? Ou seja, eu posso editar essa aceleração, desaceleração, para eu ter um movimento mais ou menos suave. Do meu, da minha animação então é isso, enfim é... então resumindo eu mostrei aqui os princípios que eu mais uso e os princípios que, que eu acho mais preocupantes, porém muitos deles se resumem quando a gente entende que existe uma inércia existe uma gravidade e existe é... um movimento natural de aceleração e desaceleração dos corpos né? o Newton já nos ajudou antes de, de se falar de animação Ó, a própria observação dos corpos em movimento a gente sabe disso. Tá? Então tá aí, esse arquivo vai estar disponível no canal Grita, como sempre. Vocês vão poder fazer o download dele e estudar melhor.